Tenho certeza, você já ouviu muita gente dizer isso. E eu quero dizer que isso é sim uma meia verdade. E realmente tem muitas pessoas que conseguem emagrecer sem exercício. Vou comentar mais sobre esse caso no final. Mas, mas será que tem como emagrecer sem fazer dieta? Para tirar essa dúvida, uma pesquisa feita na Universidade Federal de Goiás pegaram 49 mulheres e colocaram para treinar três vezes na semana. Elas fizeram HIT na bicicleta com duração de 23 a 33 minutos e essa pesquisa durou oito semanas. Porém, teve uma pequena coisinha, eles pediram para que essa, essas mulheres não fizessem dieta, para que elas não mudassem a sua alimentação para ver justamente que resultado isso daria. Ai professor, duvido que elas tenham emagrecido. Sim, essas mulheres mesmo sem mudar a dieta, perderam, em média, 2,6 kg de peso. E algumas dessas mulheres relataram que até aumentaram a ingestão calórica delas. Estranho, né? Não, não é estranho não. É simples. É como funciona o processo de emagrecimento. É um balanço calórico negativo. Aqui está tudo que você consome e aqui tudo que você gasta. Você não mexeu no que você consumia e aumentou o seu gasto. O que acontece? Isso levou ao emagrecimento. Porém, não é essa a dica que eu quero dar aqui para vocês hoje. Eu quero dizer que o processo de emagrecimento depende desses dois pilares, exercício e alimentação. Pois está um de cada lado, eles têm que trabalhar a favor. Se você quer ter um resultado expressivo, você vai ter que melhorar a sua alimentação, você vai precisar fazer exercício. Pois o que acontece? Muitas vezes as pessoas, quando tentam emagrecer sem fazer exercício, elas geram esse balanço calórico negativo por um, por um tempo. Porém, o seu organismo vendo que ela está comendo menos e, e querer manter esse peso, ela faz uma adaptação metabólica que gera com, que o seu metabolismo equilibre esse peso que está gerando através da falta de comida. O que acontece? A pessoa emagrece e depois ela volta a recuperar todo o peso novamente. Infelizmente, o emagrecimento funciona assim, como dois pilares que sustentam uma coluna. Se você tira um, cai. Se você tira outro, também cai. Então, ponto 1. Um, não existe mais importante. Esses dois vão fazer com que o emagrecimento seja eficiente e de definitivo. Olha professor, tem uma amiga minha lá na academia que ela faz dieta, treina, mas ela não emagrece. Então, se você quer emagrecer, não é qualquer treino que vai te gerar emagrecimento com eficiência. Você tem que fazer um treino específico, individualizado para você. Só um exemplo, esse treino que foi utilizado por essas 49 mulheres foi um treino de HIIT na bicicleta, voltado com a intensidade ideal para cada uma delas individualmente. Porque qualquer treino gera qualquer resultado. Você quer resultado? Procure um treino específico, individualizado e próprio para você. Assim com uma manutenção equilibrada e que seja individualizada para você. Assim você vai potencializar ao máximo o seu emagrecimento. E se você quer um treino específico para você individualizado na bicicleta, assim como essas mulheres fizeram, que gera resultado. Vem cá! Eu criei o Life for Bike. Serão 16 semanas onde eu te acompanharei que, através de um teste incremental progressivo, eu vou encontrar a intensidade ideal para você para cada protocolo que eu vou passar de treino. Serão no máximo 24 minutos de treino, que vão valer muito mais que treinos de uma hora lá onde você passa, fica desgastando e muitas vezes não tem resultado. O objetivo é esse, eficiência, individualidade e resultado. Onde você poderá usar a bicicleta na sua casa, ou a bicicleta no seu condomínio, ou na sua própria academia. E se você quiser saber mais desses treinos, me chama aqui abaixo, me chama no direct, por mensagem, por comentário, que nós vamos conversar pessoalmente para te explicar mais tudo como funciona. Um abração! E te vejo nos trens.